O que não pode faltar nos destaques de um Instagram de uma conta profissional, ou seja, uma conta que produz conteúdo para atrair seguidores que vão virar clientes comprando os seus produtos ou os seus serviços, sejam eles produtos presenciais, serviços presenciais ou online. Tudo bem com você? Eu sou a Mila Pada, seja bem-vinda, Se caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou marqueteira, eu trabalho com marketing digital e nesse canal eu eu faço produção de conteúdo e gestão de conteúdo também, que é uma carreira linda, maravilhosa, uma carreira nova, é uma carreira da nova era, que é quando você gerencia e se torna o braço direito de especialistas que produzem conteúdo para as redes sociais. Você edita vídeos, você edita os banners, você faz planejamento de conteúdo, você faz as publicações, você faz a análise das métricas. Braço direito? Braço direito mesmo. Não é um negócio assim só de ser bom de Canva, não, amor. Você tem que saber a estratégia. Estratégia do perfil. O que não pode faltar nos destaques, então? Vamos considerar que estamos falando aqui de produção de conteúdo para perfis de Instagram de profissionais que vendem serviços ou cursos, beleza? Primeiro destaque mais importante é o destaque do Comece Aqui, que são os stories do especialista se apresentando, né? Se um seguidor novo chega no perfil, vai ter aquele bando de conteúdo e tudo mais. Cadê o conteúdo dele se apresentando, né? Isso aqui é diferente, amor. Não é igual o YouTube, que é maravilhoso, que tem uma tela especial para novos seguidores e tem uma tela especial para seguidores recorrentes. E nessa tela, para novos seguidores, você pode selecionar um vídeo especial de apresentação do canal. No Instagram não tem isso, então você pode usar um dos destaques com uma sequência de stories com o um especialista falando qual é o nome dele, qual é a especialidade dele, o que ele faz e de que forma, né? Ele ajuda as pessoas ali, que tipo de coisa, que tipo de conteúdo que é pessoa vai encontrar ali. Outro destaque importantíssimo é sobre os serviços, como uma pessoa pode contratar aquele profissional. Então, se ele é um médico que faz consulta presencial em vários consultórios em dois bairros diferentes e ele faz consulta online também, você pode criar um destaque falando, mostrando que aí não precisa ser vídeo, né? pode ser banner, falando onde ele atende, que dias que ele atende em determinado consultório e como fazer para contratar a consulta dele online. O terceiro destaque super importante é um destaque onde você compartilha os resultados dos clientes, o feedback dos clientes, os clientes recomendando o trabalho daquele profissional. Então, por exemplo, como eu vendo cursos online, toda vez que algum cliente, algum aluno meu me manda alguma mensagem, Mila, consegui um cliente, Mila, fechei, Mila, faturei 6 mil reais esse mês, Mila, tô com a agenda cheia, Mila, neguei um cliente novo, porque eu não tô dando conta de atender que eu já tô com, né? Então, toda vez que alguma aluno meu me manda que gostou do curso, que teve resultado, ou que conseguiu cliente e tudo mais, eu printo, subo nos meus stories e depois eu jogo nos meus destaques dos resultados dos clientes. Afinal de contas, né, meu bem? Não basta você ser um excelente profissional. O mundo precisa saber que você é um excelente profissional. E as primeiras pessoas desse mundo são as pessoas que começaram a te seguir hoje, né? O quarto destaque muito legal são dicas úteis. São dicas sobre aquele nicho específico, ou são respostas a perguntas muito comuns dos seguidores ou dos clientes daquele profissional enfim, eu acho que ali dá pra falar um pouco mais do trabalho, sabe? Então você pode organizar ali esses principais conteúdos ali então eu acho que você pode facilitar a vida do seu seguidor novo que acabou de chegar, colocando ali algumas diquinhas também que o especialista compartilha nos stories só subir pra esse destaque de dicas Tá? E um quinto destaque que pode ter ou não, daí né, a gente tem que ver, pode ser opcional é alguma coisa como, sei lá, o hobby do especialista, então por exemplo uma das coisas que é da minha vida pessoal tem duas coisas, né? São os meus filhos então vira e mexe eu subo também os destaques ali das crianças, alguns stories legais que eu acho que vale a pena manter ali registrado e outras são dos meus treinos no crossfit né? Porque afinal de contas isso faz parte da minha vida e isso mostra muito sobre a minha personalidade, então pra mim faz sentido compartilhar um pouco da minha vida pessoal. E aí, algum outra coisa eu jogo nesses destaques que são mais, assim, tópico off de trabalho, entendeu? Será que tem alguma coisa que eu esqueci que seja fundamental pra colocar num perfil de um profissional liberal, de um infoprodutor? Não sei, é você que me diz será que eu esqueci? Se eu esqueci, ó, comenta aqui. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir. Me segue lá no Instagram as minhas dicas mais fresquinhas, estão sempre lá, meu dia a dia, minha loucura louca da minha vida e tudo mais. Vou deixar aqui a sugestão pra você assistir depois desse vídeo, tá? Ou vai aparecer na tela final ou você entra aqui embaixo na descrição do vídeo um link pra uma outra playlist aqui do meu canal, que são os meus tutoriais eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa ali pra você aproveitar, menina, vai ter muita coisa boa, eu fico por aqui, ó, beijo, se cuida a gente tá falando do que mesmo? gente, é muito ruim gravar sem teleprompter, senhor, só Jesus na causa, só Jesus na causa chama o reforço, Mila ei, reforço, não, o reforço tá aqui esse aqui é o meu reforço, gente ai, que beleza,